Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês aqui é, como que funciona o sistema de saúde aqui da Dinamarca. Pra quem não me conhece, meu nome é Debra e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo. Algumas pessoas me perguntaram como funciona esse processo, esse sistema né, de saúde aqui da Dinamarca, se é caro, se é gratuito e etc e tal. E aí hoje resolvi contar e mostrar um pouquinho de como funciona aqui, é todo esse sistema, tá bom? Mas antes de tudo, já se inscreve nesse canal e se gostar desse vídeo, já deixa um curtir aí, tá bom? Bom, eu tô morando aqui na Dinamarca já fazem três anos, mais ou menos, e eu precisei ir algumas vezes ao médico. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência nesse sistema, né, que eles têm aqui, eu vou contar de como que é a minha experiência e de como eu vejo algumas coisas aqui e até mesmo na escola de idiomas, é, o professor, ele sempre falava do sistema de saúde daqui, como funciona, algumas regras, é, os cartões que a gente tem que ter, essas coisas, assim, básicas pra gente também aprender é, na língua, né, como tudo isso funciona. Então, eu ouvi bastante informação do sistema de saúde na escola também de idioma e aí eu vou contar aqui um pouquinho para vocês. Como eu falei, eu precisei algumas vezes de... É, fazer, né, de ir ao médico, fazer alguns exames, algumas coisas assim, e principalmente agora que eu tô grávida, pra quem não sabe, eu tô precisando ir ao médico, fazer exames, essas coisas assim. Então eu tô vendo um pouquinho mais de perto de como funciona esse sistema. Aqui o sistema de saúde é público, é, que é usado por, por grande parte da população, mas tem uma parte também que usa o sistema privado, né? Eu não sei como funciona o sistema privado, então não vou comentar ele aqui. É, eu sei que algumas empresas pagam também né, para os funcionários do sistema privado mas, como o Simon né, trabalha numa empresa assim, ele falou que a empresa, na realidade, paga apenas se for realmente uma emergência e, tipo, não tem vaga no hospital público, aí a empresa, né nessa emergência, vai pagar, sim, um hospital privado, um seguro, alguma coisa, alguma coisa assim. Mas, geralmente, é, as pessoas usam esse sistema de saúde público o sistema de saúde público aqui ele é gratuito e ele é garantido para todas as pessoas que são dinamarquesas né para todos os dinamarqueses mas também para todas as pessoas que têm visto de residência por exemplo eu tenho visto de residência então eu posso usar esse sistema é, público de saúde aqui da dinamarca quando eu não tinha visto ainda tava esperando pelo visto ou visto de turista você se você não tem um seguro, você vai ter que pagar é, por cada consulta ou cada atendimento médico. Então, se você vier para cá e por um acaso precisar de ir ao médico, você vai ter que pagar né pela consulta. Bem no comecinho, quando eu cheguei aqui, eu tive que pagar a consulta e eu não lembro mais ou menos o preço, mas acho que foi uns 150 reais pela consulta. Então, se você precisar, você vai ter que pagar. Então, né é, tenha um seguro. Ou é, já venha, né, se você achar por uma emergência, já tem um dinheirinho aí garantido para pagar os custos de saúde aqui, se você tá vindo como turista ou vai ter que esperar o seu visto até ele chegar, até chegar o seu cartão, é, que é um cartão que eles dão, né, o cartão de saúde daqui. E lembrando que, na realidade, a gente fala, que o, o Simon fala, né? Que o sistema ele é gratuito, mas, na realidade, nós pagamos impostos, né? Os impostos são bem altos, então, isso paga o sistema de saúde. Então, na realidade, não é gratuito assim como a gente pensa, né? Ele, na realidade, aí é tirado do nosso bolso e aí, é, aqui, na realidade, funciona, né? Quando você paga o imposto, ele vai funcionando ali no sistema de saúde, é de uma forma correta, né? Não é que nem às vezes no Brasil a gente paga um monte de imposto e aí não sabe nem para onde está indo o nosso dinheiro. Aqui as pessoas sabem o tanto que elas estão pagando por esse imposto e aí elas usufruem de, disso, né? Como eu falei, nós recebemos um cartão é, quando você tá esperando o seu visto. E aí você é aceito, né? Você, o seu visto é aprovado, você recebe além do cartão da imigração, o cartão que você usa, né, para mostrar que você mora aqui, que você é residente aqui, você recebe um outro cartão que todo mundo, todo dinamarquês também tem, que é o cartãozinho amarelo. Vou mostrar ele aí na foto, é esse cartãozinho. E esse cartão, ele tem todas as suas informações, todos os seus dados pessoais. Ele é como se fosse um CPF do Brasil, né, com todos os seus dados. E nesse cartão tem a região de onde você mora. Por exemplo, se eu mudar de região, se eu mudar de cidade, ou até mesmo dentro da minha própria cidade, se eu mudar de endereço, eu preciso mudar de cartão, porque meu endereço mudou, então o endereço do meu cartão vai mudar também. Pra quê? Pra que eles possam encontrar um médico mais próximo é, da onde eu moro. Então, você pode escolher o seu médico, né? Mas, assim, quando você é novo aqui, quando você vem pela primeira vez, não tem nem como você saber qual é o médico realmente bom aqui, né? Qual é o médico que vai te atender melhor, ou enfim. Eu, assim, acho que os médicos os, os médicos que me atenderam, eles são bons, foram bons comigo, fizeram os exames que eu pedi ou alguma coisa assim, mas os médicos aqui são mais secos, né? Eles não ficam lá batendo papo com você. Eles vão é, ser direto no ponto, perguntar o que você quer, o que você precisa, o que você está sentindo, vão pedir exame se precisar, ou te encaminhar para algum outro médico. É, esse médico que eles falam, né? Que é o médico que tá, no, tá escrito no seu cartão, ele é um médico que eles falam que é um médico da família. É um médico que ele sempre vai te atender e na maioria das vezes é ele que vai tentar resolver o seu problema. Se você precisar de algum especialista, ele pode sim, te encaminhar e aí você vai para esse especialista e enfim, eu já precisei para um especialista aqui, ela me encaminhou para ele, mas assim ela tenta até as últimas forças, né? Aquele médico é o que vai te atender. De alguma forma. Então, ele é um clínico geral, mas aí ele pode também passar a medicação, falar o que você precisa ali na hora. Ela pode ser também a sua é, ginecologista, a pediatra, enfim. Ela vai te atender ali, é, atender os seus filhos, se você tiver filho. Enfim, ela é a médica da família. Então, é ela que vai ser a pessoa que vai, ela ou ele, né, que vai te atender. Então, é algo que, a, que aqui você não muda de médico, a não ser que você queira. Mas você não pode ficar trocando de médico aqui também, não. Eu ouvi dizer que, que você pode trocar uma primeira ou segunda vez, mas é, se você quiser trocar, ficar trocando de médico, você vai ter que pagar para trocar. Então, é, eu não lembro direito essa informação e nem quanto custa, então não sei ao certo. Mas eu ouvi dizer que se você quiser trocar de médico, é, né? não, não deu certo com um, não deu certo com o outro, e aí você ficar trocando, acho que você tem que pagar pra isso. Então, é bom dar uma verificada certinho se você precisa mesmo. Aqui funciona da seguinte forma, nesse cartão eles mostram lá é, o grupo que você pertence, né? Então, geralmente vai estar tá o grupo 1, a grande maioria das pessoas tem o grupo 1, e no grupo 1 é o grupo que... É, vai ser atendido normalmente pelo médico, vai ter o atendimento médico, vai ter exames. Por exemplo, se você tá grávida, você vai lá, você vai ser atendido, vão fazer tudo o que necessita para você, para o seu atendimento. Mas é, algumas especialidades não faz parte é, desse atendimento público, desse sistema público, é, que aí entra o grupo 2. O grupo Nesse cartão pode estar escrito grupo 1, um, e o grupo 2? O grupo 2 significa que essa pessoa ela paga um pouquinho a mais para o governo e aí ela pode ser atendida com um especialista, como podólogo, fisioterapeuta, psicólogo. É, esses, esse tipo de atendimento, geralmente você precisa pagar por ele se você é o grupo 1. Um. O grupo 2 já faz esse pagamento aí a mais né, para o governo, e aí, ele acaba recebendo é, essas especialidades se ele precisa. Então, por exemplo, fisioterapia aqui é bem caro, então você vai sim pagar parte se você precisar de algum tipo de fisioterapeuta ou podólogo, essas coisas assim. Então, é algo que, que você, aí se você precisa, né, mora aqui ou tá mudando para cá, você vai precisar pagar mais aí para ter esse atendimento tá geralmente aqui você liga para marcar sua consulta e em alguns lugares você entra no site você marca sua consulta pelo site mas geralmente é bem rapidinho você liga lá marca o dia eu falo o que você precisa né geralmente o que você tá sentindo e ela vai marcar a consulta para você logo em seguida ou no dia seguinte ou alguns dias depois, então aqui não demora, quando você liga pra marcar consulta, aqui, aqui é bem rapidinho, as coisas acontecem bem rápidas, assim, o atendimento. Toda consulta você precisa levar esse cartãozinho, porque chegando lá tem uma, tele, uma telinha, né? E aí você coloca o seu cartão que tem o um código de barra e aí ele vai ler e vai ver que você marcou uma consulta e que você tem a consulta aquela hora com aquele médico. Então, toda vez que você vai a alguma consulta, você precisa levar o seu cartão, é, esse cartãozinho amarelo, né? E se você também for no dentista, aqui precisa desse cartão. Mas o dentista aqui, ele é bem caro, o dentista aqui... Na realidade não é público, é bem privado, bem caro. Então se você precisar ir no dentista aqui, se acontecer alguma emergência, já se prepara aí porque é muita grana que vai mesmo. É assim, fora fora do normal que até os dinamarqueses se assustam com o preço que é o dentista aqui. Geralmente eles viajam para outro país, ou a Polônia, ou vão para outro lugar para tratar os dentes, porque aqui é bem caro mesmo. Aqui o atendimento gratuito de dentista é apenas para crianças de 0 até os jovens de 18 anos. Então, nesse período, eles podem usar o dentista gratuitamente. Depois disso, se você não cuidar dos seus dentes, meu filho, já era. Ou vai te afundar no seu bolso aí, ou você vai gastar muita grana, ou é bom cuidar mesmo do dente, porque senão o negócio fica pesado, viu? Aqui no próprio consultório também você faz alguns exames, por exemplo, se você precisa de exame de urina ou exame de sangue, esses exames básicos geralmente é na própria clínica da médica, às vezes é a própria médica que tira o seu sangue ali e ela faz os exames, já aconteceu comigo, da própria médica, né, essas últimas vezes também, a própria médica tirar meu sangue e ela mesmo ali é, fazer todo esse processo de exames. Então, é, aqui é assim, a não ser que você precise de um exame mais especializado ou seu caso é grave de alguma coisa, aí ela vai te encaminhar para o hospital daqui, é, o hospital mais próximo, né, e ali você vai fazer os seus exames mais complexos ou sei lá o quê. Mas geralmente é na própria clínica os exames básicos. Aqui, eles, por exemplo, não te atendem no pronto-socorro. Você não vai diretamente no pronto-socorro aqui. Aqui, por exemplo, você precisa ligar. Se você não está se sentindo bem, está passando mal, é um feriado ou é férias, o seu médico tá fechado, é tipo, é fora do horário de atendimento, da, passou do horário de, de horário comercial normal você precisa de um médico, geralmente, você vai ter que ligar... Gente, o vídeo travou, mas estava quase no final. Mas é isso, aqui você não vai diretamente para o pronto-socorro. É preciso ligar primeiramente para esses números de emergência que eu coloquei na tela, e aí, dependendo dos casos, eles mandam a ambulância ou pedem para você ir até o hospital. Bom, mas é assim que funcionam as coisas aqui, é assim que funciona o sistema de saúde aqui da Dinamarca e espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, já deixa um curtir. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal e também se quiser compartilhar essa informação com alguém, se você acha que pode ajudar alguém, então compartilha esse vídeo, tá bom? É isso, gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!